ABORDAGEM DIAGNÓSTICA Diante desse quadro, a equipe mediúnica precisa estar preparada. Sem isso, não conseguirá acessar e muito menos trabalhar essas personalidades desarmônicas. Como caminho de verificação e identificação da sintomatologia e problema, podemos sugerir algumas formas de abordagem, tais como a observação, intuição e visualização mental, os vários desdobramentos apométricos e a regressão à vida passada, o histórico do paciente e sua sintomatologia. Juntando tudo isso, com a nossa experiência e estudo, podemos acessar a raiz do problema. E como já é do conhecimento de todos, no aprofundamento diagnóstico, iniciamos a terapia.